Bom dia Boston, bom dia Massachusetts, bom dia para todo o meu Brasil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui direto de Belo Horizonte para apresentar mais um programa falando de marketing. E hoje nós temos algumas apresentações interessantes, algumas coisas especiais. Nós vamos falar sobre a questão da negociação em vendas, a questão da negociação em marketing. E vamos discutir alguns assuntos importantes, tanto de caráter pessoal, quanto de caráter em grupo. né? Aquela discussão que nós fazemos nas empresas, as negociações que nós fazemos o tempo inteiro, as negociações em vendas, as negociações nas reuniões. Vamos discutir tudo isso aqui hoje. Fique de olho, acompanhe a gente aqui até no final, chame aí a família, chame as pessoas interessadas e vamos discutir bastante esse tema de hoje. Antes de começar é, essa, essa discussão, eu quero passar para vocês, reforçar aí alguns dados para vocês para que nós possamos fazer contatos, tanto aqui ao vivo, eu já vou deixar aqui nos comentários, ligado aqui nos comentários, fiquem à vontade para fazerem comentários, para fazerem perguntas, para baterem aquele papo com a gente aqui, ao vivo, direto com a gente. E quem estiver vendo esta gravação, vai poder fazer contatos da seguinte forma. Tem várias formas aqui. Tem o um instagram.com.br Prof que você consegue falar com a gente aqui, é, vendo as mensagens do Instagram, fazendo, mandando mensagens. Tem este programa que vai ficar gravado aí no Instagram. Temos artigos do jornal Estado de Minas. Tem vários comentários meus aqui no Instagram. Claro, né, gente? Sempre falando, falando, falando de marketing. Temos o WhatsApp, vocês podem me ligar direto aqui, ou com voz, ou através de, de mensagens, no 5531 98471 7711 Você tem o meu Facebook também, ponto com barra Rogério Tobias o facebook.com Rogério Tobias. Me dá um toque a qualquer momento, estamos aí ligados 24 horas. E você que aí já gosta do LinkedIn, tem aqui o, link, o linkedincom em Rogério Tobias RT Consultoria. RT Consultoria é a nossa empresa aqui de consultoria. Bom, vamos falar então da questão da negociação, da importância pessoal, da negociação na nossa vida, na sua empresa, nas suas discussões aí, nas suas vendas, no marketing da sua empresa. Então, o que é negociar? Bom, negociar é uma comunicação em mão dupla. Então, quer dizer, as pessoas precisam é, ganhar dos, de um lado e de outro. Não existe uma boa negociação que seja boa só para, um, só para um lado, só para uma das partes. Então, as duas pessoas, os dois lados de uma discussão, precisam sair ganhando. E esta é a questão, é o chamado processo de negociação ganha-ganha. Vamos falar sobre isso aqui agora. Então, o que é negociar? Negociar é você conseguir persuadir, é conseguir você mostrar os aspectos positivos de fechar um negócio com você de tomar uma decisão que seja favorável a você favorável e favorável também ao outro. É levar as pessoas a chegarem ao sim. Então é fundamental que nós tenhamos essa competência lá em vendas. A nossa equipe de vendas, antes, olha uma coisa interessante, antes de o pessoal ser bom vendedor, ele precisa ser um bom negociador. Saber negociar, saber abrir mão de alguma coisa. Essa é a questão. Muitos bons vendedores, vendedores que conhecem as técnicas, eles podem ter uma falha, eles podem apresentar uma falha, que é não saber negociar, não saber abrir mão de alguma coisa, não saber também fazer ali é, a, o convencimento da outra pessoa sobre um preço, sobre uma qualidade que ele tem é, extra ou importante no produto dele. Então fica aí a dica. Antes de você preocupar com seus vendedores saberem técnicas de vendas, que são determinantes, claro, que são fundamentais, é preciso que a sua equipe, você, a sua atendente, a mocinha da recepção, o rapaz da recepção, tenham a capacidade de negociação. Isso funciona para o dentista, para o médico, para a secretaria, a secretária ou, ou o pessoal de atendimento de um, de um escritório de direito, para todos os negócios em nossa vida. Então é importante que a gente possa efetivamente é estar ligados aí nessa na importância da negociação e isso é preciso ter algumas técnicas, é preciso ter alguns conhecimentos. Então vamos falar sobre isso. Veja, nós negociamos da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, inclusive durante o sono também. Vejam bem, a gente negocia até a hora, conosco mesmos, até a hora que nós vamos dormir. Olha, você vai dormir ou não? Não, eu quero ver mais um pouco de televisão. Não, eu quero ver o futebol. Não, eu quero ouvir uma música. Pera aí, vamos combinar? O que é melhor para mim? Então você negocia com você mesmo. Para começar a nossa vida, essa é a primeira questão importante que nós temos dentro do processo de negociação. Então nós negociamos com a família, nós negociamos com o porteiro do prédio, nós negociamos com as pessoas que estão no trânsito, para ele passar na frente, você passar, espera aí um minutinho, a buzina dando um obrigado. Nós negociamos o tempo todo. Nós negociamos no escritório, quando nós entramos na empresa, nós negociamos com os nossos colegas, nós negociamos com a, o outro departamento, a outra área, nós negociamos com a diretoria, nós negociamos com os funcionários. O tempo todo nós negociamos. A gente sai do almoço lá, meio dia, para poder almoçar na empresa, você vai negociar que tipo de comida que você quer que a pessoa coloque, se for uma empresa que dá uma comida lá, isso costuma acontecer muito aqui no Brasil, é a gente negocia, negocia o tempo todo. Gente, tem uma pesquisa que mostra que nós negociamos, em média, 35 mil vezes por dia, nós negociamos o tempo tempo todo, eu vou para essa rua, eu vou para aquela rua, eu converso com você alguma coisa, te peço um favor, te agradeço, tudo isso faz parte de um processo de negociação, a gente vive negociando, a nossa vida é uma negociação com o filho, com a esposa, nós negociamos com a moça que trabalha, com a pessoa que trabalha na nossa casa, com a nossa assistente, eu negocio com meus alunos, negocio com os professores, colegas, negocio com a diretoria, negocio com meus clientes. O tempo todo nós negociamos. Então isso é uma questão importante. Nós negociamos até durante o sono, aquilo que eu comentei. Você está dormindo, você vai que posição que eu vou tomar na cama? Essa ou aquela? Vou virar de um lado? O tempo todo nós estamos tomando decisões, tentando convencer primeiro a nós mesmos, e depois as outras pessoas, sobre aquilo que nós queremos que aconteça. Mas isso não é fácil. A gente tem que ter algumas preocupações, a gente tem que ter algumas habilidades negociais. E isso a gente vai continuar falando aqui. Então, a negociação é uma ferramenta que vai fazer a diferença na sua vida, na nossa vida. Porque à medida que nós negociamos, nós estamos... Uh, buscando a nossa felicidade ou não. Nós estamos buscando a felicidade, nós estamos uh, buscando um, uma vida melhor, uma vida de maior qualidade. Tudo, a nossa vida, nós dependemos de negociações. Toda vez que nós tomamos uma decisão ruim em relação a outra pessoa, todas as vezes que nós buscamos negociar e nós negociamos mal, a gente vai ter alguma... Algum ponto, algum fator, alguma resposta negativa àquilo que a gente quer. Quando você vai comprar um pão na padaria, quando você vai comprar o seu carro novo, o tempo todo nós estamos negociando. Essa é uma questão determinante. Tudo que nós fazemos, o tempo todo, é negociação. Vamos ver aqui alguns aspectos importantes, alguns cuidados que nós temos que ter para fazermos esse processo de, de negociação então ela é um processo interpessoal eu preciso estar bem comigo mesmo vou falar mais disso aqui agora e eu preciso estar bem com você eu preciso estar bem com outras pessoas que vão estar em convívio comigo direta ou indireta então a, a negociação pessoal ela é uma questão interpessoal ela extrapola o eu ela extrapola o meu desejo porque eu tenho que levar em consideração o desejo e os interesses das outras pessoas. Não é fácil você o tempo todo estar fazendo uma negociação de forma que o outro saia satisfeito e que você saia satisfeito. Mas este é o objetivo, este é o, o que se define como uma boa negociação, como um bom processo de, de negociação. Então eu preciso trabalhar muito essa questão. Então, o maior obstáculo que nós temos é a gente tomar uma decisão. Para a gente tomar uma decisão, é importante que nós pensemos que decisão eu vou tomar. E nem sempre, pessoal, nós temos tempo, um tempo muito grande para uma tomada de decisão. Por isso, a capacidade positiva de tomada de decisão deve estar dentro da gente nós devemos estar o tempo inteiro com um pensamento positivo com uma facilidade uma busca o tempo todo de enxergar a necessidade do outro de perceber as, aquilo que o outro é, tem necessidade que aquilo que o outro busca entender aquilo que eu estou buscando e tentar fazer uma mediação nesse processo tudo que nós fazemos do dia inteiro com todas as com quantas pessoas vocês conversam por dia? Com quantas pessoas vocês negociam por dia? Quantas decisões nós tomamos em relação a outras pessoas por dia? Por semana? Nós vivemos tomando decisões, nós vivemos negociando. Esta é uma questão determinante que nós vamos falar aqui. Agora, você imagina numa, numa empresa que uh, tem uh, centenas de funcionários, numa empresa que lida com milhares de clientes todos os dias. Então a questão da flexibilidade é um dos primeiros pontos que nós precisamos trabalhar na gente mesmo. Nós precisamos ter uma capacidade de flexibilidade, respeitar os nossos próprios sentimentos e também administrá-los. É, nós temos que administrar os nossos sentimentos. Eu não posso ser aquele cara explosivo. Você não pode ser aquela pessoa explosiva. Ah, mas eu sou assim mesmo. Então, puxa vida, você vai ter dificuldade em trabalhar com gente, trabalhar com pessoas e até mesmo conviver bem com sua própria família, com seus próprios colegas, amigos de futebol, de, de, de golfe, etc. É importante que nós tenhamos essa capacidade de flexibilidade. A flexibilidade é fundamental. Então, a tendência das pessoas é tomarem uh, decisões uh, sem pensarem muito, sem sentirem, sem avaliarem o seguinte, qual é a consequência dessa minha tomada de decisão? Será, é um Y. Será que eu sigo o caminho A ou eu sigo o caminho B? Será que eu sigo em frente? Qual é realmente a possibilidade que eu tenho? Então a, a capacidade de pensar, a capacidade de tentar refletir em poucos segundos e aí tomar a sua decisão, ah, porque muitas vezes você não tem o tempo, se você já está emocionalmente equilibrado, se você já está preparado, se o vendedor já tem um preparo, ele já é um cara preparado, treinado para não se... É, não ficar com raiva, não ficar chateado, não perder a paciência, com os diversos questionamentos de um cliente, de, dos colegas. Tudo isso nós temos que estar preparados. Eu sempre falo que quando a gente vende, quando uma empresa faz o marketing dela, ela está num palco apresentando um show. Vendas é um show, vendas é uma capacidade, eu tenho que ser um ator, eu tenho que responder as necessidades, as carências dos meus clientes. Quando eu estou vendendo, eu não sou aquela pessoa que sou eu. O que, eu. o que eu penso é o que vale, o sentimento que é meu é que vale, a minha personalidade é que vale. Não! Nesse momento que você está com sua equipe está vendendo, e que você está vendendo, que você está se relacionando, ou que você está numa reunião com seus colegas de diretoria, eu não posso simplesmente me dar ao luxo e falar assim, eu sou assim e pronto. Eu preciso falar, agora, neste momento, eu estou assumindo o papel de um negociador. Se eu sou um professor, eu não sou o Rogério, eu sou um professor que tem que representar um papel. É claro que eu não vou ser um cara fingido, eu não vou ser um cara mesquinho, pelo contrário, um cara que é cheio de, de sentimentos mas é, que finge sentimentos, mas eu tenho que ter um controle. Eu não sou controlado pelos meus sentimentos pessoais, individuais. Ali eu exerço um papel. Se eu sou o Rogério vendedor, eu preciso assumir o papel de vendedor. Eu preciso vestir a, a identidade da empresa. Eu preciso ser aquilo que a empresa me preparou para ser. É, essa é uma questão. Ah, não, mas eu gosto de lidar com os meus próprios sentimentos. Eu gosto de dar vazão ao que eu... Olha, então não dá para trabalhar com pessoas. Vai ter dificuldade na vida pessoal, vai ter dificuldade no namoro, no casamento, vai ter dificuldade ah, com o vizinho. Então nós temos que exercer um papel. É tranquilo isso, porque você pode exercer esse papel no, durante um expediente, durante um trabalho, durante um relacionamento. Se você quer... Ser você mesmo, que tal umas boas férias, que tal uma montanha, que tal uma beira de rio, para você ali fazer sua catarse, colocar para fora todos os seus sentimentos, sua raiva, seu amor, tudo. Mas enquanto a gente estiver negociando, a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande e a capacidade de enxergar o outro. Essa é uma questão determinante para o sucesso da sua equipe de vendas. Eu não posso ter uma equipe de vendas que cada um faça o que quer tem um que é mais chato, o outro é mais exigente, o outro é mais desligado. Eu preciso ter um padrão de comportamento que possa representar as empresas. Gente, é claro que eu não vou querer que as pessoas sejam aquelas pessoas que exerçam o um papel e esqueçam completamente de si. É claro que cada um tem um perfil, tem um jeito de ser, um é mais alegre, o outro é mais sério. Mas veja, o objetivo principal é negociar. O objetivo principal é entender o outro. E aí vai uma primeira dica importante, em termos de técnicas, que é, primeira coisa, eu preciso saber ouvir. Eu chamo isso de ouvir agressivamente. O que é ouvir agressivamente? Ouvir agressivamente é o que eu vou fazer aqui agora. Me conte quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades. Me conte o que que te fez vir aqui trocar o produto. Me conte por que, que você não ficou satisfeito com o produto. Me conte qual a necessidade que você tem. Me fale um pouquinho de que uso você precisa dar para esse produto. Eu vou olhar para os olhos dele, igual estou olhando para vocês agora, e vou prestar atenção. E o corpo fala, né, gente? Todos os meus é, movimentos do corpo, a postura, o posicionamento do pescoço, dos olhos, tudo isso vai fazer conta nessa negociação. Primeiro ponto da negociação, eu preciso te ouvir. Me diga quais são suas dores, quais são suas necessidades, quais são, quais são as coisas que estão te uh, incomodando. Aí eu vou, eu vou ouvir, você vai falar, eu vou te ouvir. E ouvir agressivamente é você até se chegar para frente, é você mostrar um interesse naquilo que a pessoa está falando. Vocês já viram casos que o vendedor fala assim, olhando assim para o lado, ele fala assim, me conte aí, o que, que o senhor está precisando mesmo? Ô fulano, vem cá, é, peraí. Quer dizer, então, ele não dá atenção. Então essa venda já está inicialmente perdida. Pode ser a, a empresa que nem tem a solução definitiva para o cliente, mas se o cliente me procurou, se uma pessoa me procurou numa reunião, se um aluno me procurou, se um sócio me procurou, eu preciso dar atenção. Dê atenção característica, dê uma atenção específica, como se aquela pessoa que, estivesse, que esteja falando com você seja a única pessoa do mundo. É, agressivamente é você fechar realmente o foco naquela pessoa. Então me diga quais são suas necessidades e vamos ver como eu posso resolver, de que forma eu vou resolver. Com certeza eu vou fazer tudo, todo o possível para que você possa ter a solução. Eu vou ouvir o cliente, eu vou falar, olha, primeiro ponto, gente, uma dica aí, sempre enumerem, primeiro ponto que o senhor me falou, essa questão, essa questão eu vou resolver dessa e daquela forma, a questão dois que o senhor falou, que é isso, isso e aquilo, isso eu vou levantar e vou dar a solução daqui a cinco minutos. A terceira questão, eu não tenho uma resposta agora, mas o senhor poderia me dar dois dias, sei lá, vai depender da situação, me dá um tempo que eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou pesquisar, vou levantar, vou buscar... E vou te dar a melhor solução por telefone. Eu te procuro, eu vou na sua casa, o senhor volta aqui. Vai depender das circunstâncias. Eu tenho que dar atenção. Uma dica importante, ouvir agressivamente. Você ouviu agressivamente, você já vai processando aquilo que o cliente tem de problemas. Registre o problema do cliente. Esse é um ponto importante. Então, você tem um problema. Numa negociação, o, o, o pior inimigo... Gente, vai uma pergunta aí. Qual é o pior inimigo que nós podemos ter numa negociação? Imagine aí, pense um pouquinho. Qual o maior inimigo que nós podemos ter numa negociação? Vou dizer para vocês, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Esse é o nosso primeiro inimigo. São três coisas num processo de negociação que nós temos que tomar. Cuidado. Primeiro, eu mesmo. Quem é a pessoa... Mais, que mais prejudica a minha negociação, que mais prejudica inclusive a minha vida, você é a pessoa que você vê no espelho todos os dias. É você mesmo. Se você não tem o equilíbrio, se você não está buscando ali uma, uma forma é, adequada de relacionamento, se você não está em paz com você mesmo, é muito difícil que você possa ser um bom negociador. que você negocie com toda aquela, todos aqueles, aqueles públicos que eu comentei com vocês agora há pouco, que você saiba que você efetivamente possa fazer uma negociação. Então, é, o autor William Uri fala uma coisa muito legal: que ele fala o seguinte: como é que você consegue estar bem com você mesmo? Aí ele fala uma coisa que eu acho muito legal: que é vá para a varanda. Aqui no Brasil, varanda né, é aquela área, mas não sei como é que tá nos Estados Unidos, mas acho que é varanda também, aí claro, né? Em inglês que é aquele espaço do, da casa, do apartamento, aquela área que você se senta, você pega o um jornal, você olha ali a, a toda a, o visual aí de Boston, tá? Se foi em Nova York, se foi em Belo Horizonte, aqui tem as montanhas. Então é um momento que você tem que fazer uma reflexão. Se puder, se tiver tempo, se pegue pelo menos cinco minutos e vá para a varanda. Ele fala, claro, isso aí é uma coisa é, é, é uma coisa é, é metafórica, né? É, que eu tô dizendo, você pode fazer isso na cama, você pode fazer isso na hora do seu café, faça uma reflexão e fale, poxa, o que está que me incomodando? Que aspectos que estão me deixando inseguros, inseguro? Que aspectos que estão me deixando triste? Que aspectos que estão me deixando com raiva? Se você conseguir administrar esse pensamento, por isso que ele chama na varanda, aqui no interior de Minas, tem aquelas varandas, na minha época, quando eu era criança, chamava de alpendre, né? É um nome que acho que ninguém conhece. Então você tem, você senta na varanda e do lado tem o um quintal com aquelas árvores, com, com ali a horta, aquele ambiente agradável, os passarinhos cantando. Então a gente precisa todo dia acordar com uma harmonia, buscando uma harmonia para você enfrentar o seu dia, para você viver, enfrentar não, né gente? Para você viver aquele seu dia. Se você está preparado, agora sim, você precisa estar pronto e precisa aprender e trabalhar o outro. Para eu aprender, para eu lidar, para eu aceitar, para eu entender e ouvir agressivamente o outro, eu preciso estar em harmonia comigo mesmo. E o terceiro ponto da negociação, que é fundamental, é o problema. Então existe eu, existe o meu cliente, existe um terceiro fator terceiro fator que é o problema que nós vamos discutir. Você vai para uma reunião? Sim. Você, a diretoria que você vai sentar à mesa junto dela, dois. E o terceiro, o problema que vocês vão resolver. Com a sua esposa, você, a sua esposa e o problema que está afligindo é, vocês dois. Você vai negociar com o sindicato? É você, como negociador os representantes do sindicato e o problema que vocês vão discutir. Então, sempre pense numa negociação sobre isso. É você, o cliente e a solução que você precisa dar para o cliente. Negociação tem três pontos fundamentais. Vamos lembrar disso aí todas as vezes que nós formos fazer uma, um tipo de negociação. Então, é... Essa questão é fundamental, nós temos que chegar sempre ao sim. Então, qual o primeiro sim que você tem que ganhar na, numa negociação? Só para fortalecer essa questão aí. É o sim de você para com você mesmo. Eu sou legal, eu estou bem, eu estou harmonioso, eu estou seguro, eu estou legal e vou agora para uma, para uma negociação. Vou negociar na empresa, vou negociar com o cliente e eu estou bem, eu estou equilibrado. E agora eu posso, eu tenho muito mais condições de fazer uma boa negociação. Quando eu estou inseguro, sempre vai ser mais difícil. Então, eu preciso fazer esse tipo de negociação. Então, qual que é o papel, voltando aqui ao conceito? Qual que é o papel da negociação, turma? Qual que é o papel da negociação, pessoal? É você eliminar conflitos. Toda vez que há uma negociação... Há uma probabilidade, se as partes não souberem negociar, que saia dali não uma solução, mas um conflito. E esse conflito pode ser uma coisa que prejudique uma venda, que prejudique a uh, um cliente, que prejudique uma compra de uma empresa, que prejudique a decisão de uma direção de empresa, que prejudique o relacionamento entre dois sócios que prejudique o relacionamento na família, em todos os lugares, com todos os tipos de públicos com os quais você nós vamos lidar. Então é importante essa questão. Então o papel da negociação é a eliminação e uma outra coisa, a prevenção de conflitos. Eu preciso prevenir os conflitos. Vamos lá, quando você vai para uma negociação, você vai para uma palestra, ou você vai para uma reunião. Vamos pegar o exemplo de uma palestra, vamos lá. É uma coisa que eu estou mais acostumado. Então você vai para dar uma palestra. Primeiro, você tem que estar legal com você mesmo. Você tem que ter uma competência, você tem que ter um conhecimento do, do conteúdo que você vai apresentar ao público. e Uma outra questão que muitos palestrantes e negociadores têm dificuldade é o seguinte, é não conhecer, o grande erro que se comete é não conhecer o público para o qual se vai falar, é não conhecer as perspectivas, as ansiedades, as preocupações, as dúvidas do público que você vai lidar. o perfil daquele público. Então é importante que esse perfil seja conhecido. Numa negociação, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso conhecer profundamente o produto, o serviço que eu vou vender, preciso conhecer as normas da empresa, as questões de compliance, tudo. E eu preciso saber o perfil do cliente, eu preciso conhecer se eu vou fazer uma negociação da venda de um, de um equipamento é, é, é, mecânico, digitalizado, etc., na agropecuária, um equipamento grande, um negócio de milhões. Eu preciso antes de ir lá fazer esse negócio, de conversar com, com o gerente de compras, com o diretor da empresa, vai depender aí. Eu preciso conhecer a empresa. Então, o que, é que eu recomendo que vocês façam? Peguem o jornal lá, vejam, estudem o, o, a contabilidade da empresa, estudem toda a parte, tudo que estiver disponível na internet sobre aquela empresa, os nomes dos diretores, algum tipo de notícia que possa ter saído sobre aquela empresa, positiva ou negativa sobre aquela empresa, porque assim, você ao chegar para discutir, você sabe exatamente com quem que você está falando, Quais os problemas que aquela empresa é, tem para que você tenha, inclusive, armas, armas entre aspas, você tenha subsídios, vamos colocar assim, para que você possa efetivamente uh, entender. Quando a pessoa falar alguma coisa, você sabe que ela está falando aquilo ali em relação a um problema que você já entendeu que ela tenha. Se ela mentir, você sabe que, que a informação correta você já viu ou na internet ou através de clientes dele ou através de outras vendas que você já tenha feito antes. É fundamental numa negociação conhecer o outro. Eu gosto de dar exemplo de guerra, né? Guerra não é uma negociação, mas é, a gente serve essa, esse exemplo para a gente avaliar. Você é um general, você tem um exército e você vai atacar o inimigo. Não estou falando aqui, né, gente, que o, com quem você vai negociar é o inimigo. Mas vamos lá, o exemplo da guerra, a guerra sempre nos ensinou muito, né? duas coisas que nos ensinam aqui na, na, no mundo dos negócios é a questão da guerra do, né, o mundo militar e o mundo religioso a gente aprende muito depois a gente pode falar um programa só sobre fazer um programa só sobre isso o que que acontece eu sou um general você é um general você tem que tem, você sabe qual é a primeira coisa conhecer profundamente o poder do seu exército o poder das suas armas o que que você tem de poder até onde se estende esse poder? Outro ponto, qual é o poder do seu inimigo? Qual o tamanho do exército do outro? Então tem momentos, alguns generais da história, que eles falam o seguinte, olha, peraí, o outro exército tende a ganhar, o outro exército tem armas mais poderosas, tem mais homens, etc, etc. Vamos aguardar. Então a paciência numa negociação é fundamental. Vamos a... Então você conhece o inimigo, então não é a hora de negociar vamos aguardar, você conhece o inimigo, então você sabe que o inimigo tem, você tem condições de vencer aquele inimigo, se trouxermos para o mundo das negociações, você conhece com quem que você vai fazer uma negociação, seu parceiro de negociação, você conhece tudo sobre ele, então você está realmente preparado para marcar para amanhã ou lá uma conversa de uma venda, da venda de um avião, da venda de um equipamento, de um carro etc, tudo isso Vai fazer com que você tenha maior facilidade e maior segurança na hora de fazer uma negociação. Trabalhar, conhecer a você mesmo, conhecer profundamente o outro. Sempre é eu sempre digo isso nas turmas de, de, de vendas, nas turmas de marketing, que você não pode ir para campo, vendedor externo, sem saber quem é, onde você está indo. Estou indo numa empresa X, não, eu estou indo na empresa X que tem essas, essas, essas, essas e aquelas características. E eu tenho aqui já para cada uma das perguntas que eles forem fazer, porque é o seguinte, gente, numa negociação, raramente surgem coisas inéditas, coisas que você não esperava. Sempre vão acontecer coisas, vão te colocar situações, que se você planejou, você já tem aquela resposta. Você já sabe que ele vai perguntar, ah, o preço está caro, ah, o seu prazo de entrega não tá legal, a sua empresa outro dia errou comigo. Se isso aconteceu, você tem que saber e reconhecer ah, realmente nós erramos, mas a partir de agora pode ter certeza que nós temos todo um trabalho que vai evitar qualquer tipo de atraso. É, então não existe. Outro dia eu fui numa, numa, numa palestra sobre negociação e perguntei, vocês que estão negociando com clientes, quais são as perguntas que já que vocês mais ouvem e que vocês já ficaram apertados. Aí o pessoal levantou, eu fui escrevendo no quadro, escrevendo, escrevendo. Depois eu fui, relacion... eu fui cortando coisas muito parecidas. Gente, as perguntas diferentes, aquilo, aquelas, aqueles questionamentos, uh, normalmente não passam de 8, 7, 8, 9, nunca chega a 10. Questionamentos diferentes daqueles que você poderia ter preparado. Então, toda vez que você vai negociar, você vai ouvir mais ou menos os mesmos questionamentos. E tem uma coisa, você vai ter também perfis de negociadores. Tem aquele negociador que você vai trabalhar com ele, o comprador, o outro diretor, o cara que vai te dar emprego, tudo isso é negociação, tá? Então tem aqueles, aquele cara fechado, aquele cara cínico, você tem vários perfis. Sabe o que você faz? Você estuda os possíveis perfis daquele tipo de... Se for um presidente, um CEO, ele vai ter um tipo de perfil. Se for uma pessoa, uma, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, uma pessoa que é ger diretora, gerente há muitos anos, então você pode começar a fazer uma filtragem e chegar perto da pessoa e saber, Ih, rapaz, essa pessoa tem uma característica um pouco diferente daquela que eu estudei. Mas você já sabe que pessoas bravas, nervosas, grosseiras, pessoas cínicas, como você vai lidar com cada, uma desse, com cada um desse tipo de personalidade. Então você nunca vai se assustar, você vai chegar numa mesa para negociar, aí tem aquele cara lá de cara fechada e, e, e perfeitamente e grosseiro e tal. Você já fala, bom, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento do outro, eu devo agir da seguinte forma. Então a gente pode estudar os diversos comportamentos, então você pode pegar seus vendedores e treinar, aí vai uma dica para vocês, e treinar seus vendedores para que eles reconheçam o perfil de, dos clientes. Se você pensar bem, quais são os perfis de cliente? O cliente que está tá com pressa, o cliente nervoso, o cliente grosseiro, o cliente que é preocupado com preço, o cliente que quer inovação, basicamente o, per, o cliente jovem, o cliente mais velho, o cliente que é, é mais moderno, o cliente que é mais conservador, você sabendo que você durante uma venda pessoal, você vai, ou por telefone, você vai lidar com esse tipo de cliente, um, uma dessas opções você já sabe como tratar com essas diversas opções. Não tem segredo, não existe uma pessoa que vem da Lua, do, de Marte, com um comportamento inesperado. Argumentações também são muito passíveis de você preparar, de você saber o que, que efetivamente, uh, você, que tipo de resposta você pode dar. Essa é uma questão importante. Então, o, a, a negociação é uma... Diminuição é a sua capacidade, a nossa capacidade, pessoal, de diminuição de conflitos. Se você é um cara preparado, se você é uma pessoa preparada, você tem condições de ir numa situação que, teoricamente, teria tudo para ser uma situação de conflito, você é, resolve. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tive aqui outro dia, é, domingo, segunda-feira, na Localiza, para devolver um carro eu não lavei o carro, o carro estava limpo, falei, não vou lavar, vou entregar o carro alugado e vou, é, com certeza, eles vão. Então, a moça veio me atender educadamente, toda preparada, você vê que é quando a Eu sei, vocês também sabem, quando a pessoa é preparada, é treinada, perfeitamente, senhor, vamos acertar aqui, vou pedir só a pessoa para fazer uma avaliação no carro e o senhor vem aqui para a gente fazer o pagamento. Aí veio a pessoa, o rapaz lá, para fazer a avaliação do carro. Ele olhou o carro, passou a mão, passou a mão assim no, no carro. Falei, que cara estranho, passando para saber se tinha poeira no carro. Falei, esse cara tá estranho. Ele abriu, olhou tudo, levantou as poltronas para ver se não tinha nada embaixo. Olhou, abriu os capôs e tal. Chegou perto de mim e falou assim, senhor, eu vou te cobrar 30 reais pela lavagem do carro. Nós vamos ter que lavar o seu carro. Falei, por quê? Seu carro está sujo. ele passou a mão assim: tá vendo aqui, ó? Tem a marca de um sapato aqui, de um pé. Olha, mas você tá com esse nível de, de, de detalhamento? Eu sou um cliente, fiquei cinco dias com o carro, tô pagando uma, um bom dinheiro aqui. Falei, não, é porque precisa. Aí veio a moça, que tava ali do lado, na, no balcão, ouvindo ali a conversa, enquanto. Ela falou perfeitamente, perfeitamente. Senhor, senhor, por gentileza, pode ficar tranquilo. Ô, fulano, pode ir lá avaliar outro carro, que eu, eu acerto com o cliente aqui, senhor tem que pagar nada, por favor, vem aqui, vamos, vamos acertar, tá liberado, não tem nada de, de, pode ficar tranquilo, não há necessidade de, de, la, de lavação do carro, nós vamos lavá-lo ali agora mesmo, não, não tem problema. O que, que significa isso? Redução de conflitos. Para que criar conflito pra, sobre uma lavação de um carro, de, de, de jogar uma água, etc., que eles têm toda a estrutura lá, Perder um cliente, irritar um cliente, sendo que ela pode. Então, o que, que ela fez? Ela interferiu no momento certo, a hora que as coisas já ia explodirem, porque eu não dou moleza. Eu ia falar, mas vem cá, vocês realmente vão fazer isso com um cliente que é cliente constante de vocês, etc, etc. Porque eu choro mesmo, né? Eu sou sensível a preço. E ela foi e falou: não pedi forma nenhuma. E resultado, eu fiquei satisfeito, acertei com ela a, todo o valor do aluguel, e ela falou: senhor, quando o senhor. É, Recebeu o nosso WhatsApp O senhor, por gentileza, quer fazer uma boa avaliação Da nossa, da nossa loja? Eu falei, claro Então gente, uma, uma dica aí Avaliação, tem falado isso muito aqui nos artigos Avaliação da sua equipe de vendas Avaliação do seu atendimento Avaliação da sua equipe do hotel Tudo precisa ser avaliado O ser humano, ele é muito motivado Pelo feedback positivo ou negativo E também, né gente, vai aí uma espécie, de, uma espécie de, de, de orientação, se os clientes estão reclamando de um funcionário, com certeza tem algum problema. Então, você precisa ter pessoas na sua empresa que sejam redutoras de conflitos. A sua equipe de vendas precisa saber lidar, trabalhar o tempo inteiro, administrando conflitos. Se você trabalha numa numa empresa que, de de de, de, VI, de de ensinar a dirigir, numa concessionária, se você trabalha num cartório, se você... Evitar conflitos. Por quê? Porque o tempo inteiro há uma tendência de que hajam conflitos. E isso pode prejudicar muito a empresa. Eu comentei que a negociação tem que atender as duas partes. Outra, os envolvidos devem se comportar como... Uh como parceiros, então é importante que se estabeleça logo no início da negociação esse processo de parceria, de cumprimento, de gentileza. A gentileza é uma das coisas mais importantes dentro do processo de negociação e de vendas. Lembrando que eu comentei né, que as vendas elas são precedidas por uma capacidade, por uma capacitação de negociação. Você começou uma boa negociação, tudo bem, aí você vai falar das técnicas, você vai usar as técnicas de vendas, vai falar dos benefícios dos produtos, vai falar das características dos produtos, todas as vantagens que seu produto oferece. Bacana, então sua equipe sabe vendas, mas ela tem que ter a capacidade em caso de qualquer tipo de possibilidade de conflito ou de... Ou de é, informações inadequadas você administrar ali com o cliente ou com a pessoa seja de qualquer situação que você estiver vivendo então vamos aqui eu vou dar seis dicas para vocês sobre como é fazer uma boa negociação então primeiro o seguinte você precisa saber negociar ter o espírito é que busque a negociação o espírito já preparado dentro de que nós acabamos de falar para que você esteja, sua equipe esteja preparada para negociar. Então, aperfeiçoar as técnicas de vendas. As técnicas de vendas associadas a uma boa negociação é o que há, é o que vai fazer a sua empresa ter o maior sucesso e aumentar o seu percentual de vendas. Todas as vezes que sua equipe de vendas, além de saber vendas, souber associar vendas com negociação, vai ser um show de bola, vai ser muito importante. Outro ponto, gente, importante, é você se preparar para essa negociação. Aquilo que eu comentei, você está realmente conhecendo ali o perfil de clientes com os quais, uh, os quais que, uh, você vai lidar durante o dia. O tempo todo que eu trabalhei como gerente de lojas, como gerente de atendimento, eu buscava sempre preparar a minha equipe e, eu, e a mim também, que eu gostava de ficar na frente ali para atender, para receber os clientes entender o perfil dos clientes, sempre lembrando que o corpo fala, a postura dos clientes, o tipo de roupa, o tipo de fala, o... se ele está com os filhos, se ele está sozinho, se está com a esposa, a idade, o tipo, o modo de pentear o cabelo, tudo isso são subsídios que você, em poucos segundos, em poucos segundos, você vai falar, ah, esse cara deve ser assim, assim, assado, então tome cuidado para você, Não, claro, há a possibilidade de erro, <cười> Mas você, normalmente, vai ter uma possibilidade muito maior de acertar e tratar o cliente dentro daquele perfil. Quer ver um exemplo bem simples? né? É, pessoas mais velhas, você tem a possibilidade de colocar a mão aqui no, no, nas costas, e senhor, senhora, vamos sentar, senhor, que isso, que, que, que legal, que o senhor veio em nossa loja, comprar aqui um telefone, que o senhor veio aqui buscar alguma coisa, etc. Quando é um, um, um jovem, um homem, um, um cara mais liberado e tal, tal, tal, de repente você vai dar a mão, vai, vai dar a mão com mais força, aquela coisa, bater a mão, beleza. Se for uma mocinha, você já não vai pôr a mão nas costas, porque você tem aí algumas limitações sociais que, que você tem que saber lidar com isso. Então, eu já vi reclamações de, de clientes falar, ah, mas esse, o seu vendedor não, não teve uma postura adequada. Então, quer dizer, houve um erro aí de entendimento, de leitura do perfil do cliente. Passo 3. Construção da empatia. O que, que é essa empatia? Gente, essa empatia é, é se colocar no lugar do outro, é você calçar os sapatos do outro. Então, quando você está fazendo uma negociação, coloque-se no lugar do outro. O que, que essa pessoa quer? O que, que está preocupando essa pessoa? Até onde essa pessoa quer chegar? Quais que são as dificuldades dela? Quais são as preocupações dessa pessoa? Coloque-se no lugar dela. Questão assim de segundo você se coloca no lugar dela. Por que, que ela está aqui? Ela está segura, está insegura? Que que, ela representa o quê? Veja, sinta-se, perceba-se como sendo aquela pessoa. E aí você vai ter, então, uh, muito mais facilidade de tratar aquela pessoa de maneira harmoniosa, bem legal, muito tranquila. Então você vai sempre ter essa capacidade de entender melhor o outro como através do processo de empatia. Outro item que vocês talvez não conheçam, que é a técnica Zopa. Alguém já ouviu falar da técnica Zopa? Zona possível de acordo. O que significa isso? Quando você está fazendo uma negociação, você tem que saber o seguinte, quais são as possibilidades que eu tenho de ter sucesso? Qual que é a zona de sucesso que eu posso obter nessa negociação? Então eu preciso saber quais são as possibilidades que eu tenho, que tipo de... de de coisa que eu posso abrir mão, que tipo de coisa que eu não posso abrir mão, que tipo de coisa o outro que está negociando comigo pode abrir mão. Então essa zona aí né, de possível de acordo. Como é que vai ficar? Dá para fazer um acordo que os dois ganhem, que fique legal para os dois? Essa é uma questão fundamental. Outro ponto importante é aquilo que a gente é, muitas vezes tem dificuldade, que é trabalhar as emoções, não deixar que a raiva o desprezo do outro uh, te, te incomode, não deixar que o, um sentimento negativo, um sentimento de insegurança. Então é importante trabalhar as suas emoções e não deixar que as emoções do outro uh, te incomodem. Então nós temos que ter um negócio que eu chamo muito e gosto de comentar sempre, que todos os vendedores, gerentes, CEOs de empresa, você que está começando aí sua carreira, tem que ter que é um negócio chamado resiliência. O que é a resiliência? Gente, em palavras bem simples, é a capacidade de tomar pancada e não deixar se abalar por essas pancadas. Isso vem lá da química, né? que é aquela questão de... Isso começou, na verdade, na construção, quando foram criadas telhas, em que o sol bate com bastante veemência na telha e a telha ela é, ela é tem uma capacidade de não deixar que o calor do sol passe para dentro do ambiente. A resiliência é isso, bate e volta, bate e volta. O cliente fala mal, o negociador fala mal da sua empresa, faz cara ruim para você e você não se deixa abalar por aquilo. Você tem uma espécie de proteção, de escudo protetor, que não deixa você cair na do outro, que não deixa você ficar é, é, dentro do clima que o outro quer te colocar. Então, esse é um ponto: resiliência. Então, anotem aí: resiliência. Nós precisamos preparar a nossa capacidade de resilição, nossa capacidade de ter resiliência, de tomar a pancada e falar: não é com essa pancada que você vai me derrubar. Lembre-se do boxe. Aí você sabe que realmente é, a gente tem que tomar um soco, isso não quer dizer nada. Mesmo que sangre, vamos só fazer uma, uma metáfora aqui, né? você continua lutando e sabe que vai vencer a luta. Se você não tiver essa resiliência, qualquer tipo de, de, de colocação inadequada, qualquer tipo de grosseria, qualquer tipo de cara feia vai te deixar inseguro e você então com certeza não vai conseguir fazer uma boa negociação. Outro, outro ponto, o último item aqui, aperfeiçoar as suas formas de apresentação. Então, a gente, aquilo que eu comentei, você precisa estar preparado tecnicamente, você precisa saber quais são os pontos que você vai poder abrir mão na sua negociação, quais pontos você não pode abrir mão, quais pontos você pode adiar na sua negociação para que você tenha tempo de pensar. Tudo isso é fundamental, então você precisa estar preparado para uma boa apresentação. O que público que você vai lidar? quem é a pessoa com a qual você vai negociar? E a sua apresentação tem que estar muito bem preparada para que você não se sinta inseguro na hora de apresentar aquilo que você está querendo apresentar. Então aquilo que você tem dificuldade, anote, aquilo que você pode esquecer, registre, coloque ali e aquilo que você tem dúvida, Busque antes de negociar, tirar as dúvidas. Não vá para uma negociação com dúvidas sobre seus produtos, sobre seus serviços, sobre algum... Que tipo de, de coisas que você pode abrir mão. Normalmente, eu vou falar aqui para vocês, você tem é, três tipos de, de, de coisas que você pode fazer para uma negociação. Você pode não abrir mão de nada, o que eu não recomendo. Você pode ter uma capacidade de negociar e mediar um pouco você abre mão, um pouco o seu uh, parceiro, né, o seu negociador, que está negociando com você, abre mão, nós dois saímos ganhando. Ou uma outra que também não é boa, que é você abrir mão de tudo e você sair perdendo na negociação. Vamos trabalhar muito essa questão para que a gente possa sempre, numa negociação, ganhar, sair satisfeito e que o outro também saia satisfeito. Se o outro não sair satisfeito ele pode nunca mais voltar, nunca mais querer negociar com você e você pode perder negócios. Por exemplo, eu quero ver uma frase aqui do professor Peter Drucker para a gente fazer uma reflexão juntos aqui. Vejam, mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Vou repetir, mais importante num processo de comunicação ou de negociação é ouvir o que não está sendo dito. Muitas vezes as pessoas falam mecanicamente, as pessoas falam aquilo para as, as coisas para as quais elas se prepararam para falar. Mas os olhos dela falam outra coisa, a postura física dela fala outra coisa. Ela diz que está disposta a contribuir, mas você vê pela postura dela que ela está ali fechada, que ela está de braços cruzados, que ela está é, com, com um olhar que não é condizente com aquilo que ela está falando. Então, é importante nós trabalharmos muito essa questão, tá? Então, ouvir o que não está sendo dito. A pessoa fala uma... Isso vai na família, em casa, no... vai, vai na rua. As pessoas falam uma coisa e não estão necessariamente se comportando é, fisicamente, através de, de, dos modos, dos movimentos, aquilo que você realmente... Não está batendo uma coisa com a outra, imagina? Não está batendo. A pessoa fala uma coisa, mas a postura dela é igual aquela pessoa que fala assim, que bom te ver, é um prazer, e você sabe que ela não tem prazer nenhum. Você está vendo pela postura dela física que ela está apenas cumprindo um ritual. Beleza, na vida tudo bem, você vai levando, mas numa negociação isso é determinante, pessoal. É determinante porque aquilo ali pode interferir profundamente na sua negociação. Então a pessoa fala uma coisa, mas o corpo dela diz outra. Então leiam um aí o um livro que chama-se O Corpo Fala, que é muito importante, muito interessante. É um livro bem antigo, mas ele continua sendo ah, importante para esse mundo das negociações, para o mundo das vendas, para o mundo do marketing. É um professor brasileiro. Então eu quero dar uma dica. Saber lidar com pressões. O tempo todo, nós somos pressionados, o tempo todo a gente está sendo... É levado a fazer alguma coisa que as pessoas querem e que de repente você não quer, a fazer uma coisa no tempo que as pessoas querem que você não acha que dê, você está sendo pressionado, então quer dizer, como lidar com essas pressões? Você precisa negociar para que as pessoas entendam o seu ponto de vista, para que as pessoas entendam algum limite, as, os, os, os, as limitações que você tem, são questões importantes, então cuidado! Vamos saber lidar com as pressões. As pressões são... elas machucam. Se você não estiver preparado com aquilo que eu comentei, com a resiliência, capacidade de lidar e falar, ó senhor, ou pessoa, ou, ou colega, seja quem for, filhos, vamos sentar e vamos negociar. Não adianta vocês me pressionarem querendo jogos, não adianta você pressionar querendo aquele relatório tão antes da hora, não adianta você querer que eu abaixe o preço no nível que você... Então, quer dizer, vamos discutir isso da melhor maneira, o que eu posso fazer é isso, isso, aquilo, numa conversa sincera e de parceria. Esse é um ponto fundamental dentro do processo de, de, de negociação. E tem a, uma figura que eu quero comentar com vocês, que é o chamado ZAP, que significa Zona, zona de Acordo Possível, né? que é aquilo que eu comentei já. Você tem que saber o seguinte, você está dentro de uma Zona de Acordo Possível, as coisas, a negociação está andando num nível, num passo que está indo legal, que tá, você está conseguindo é, algumas é, aberturas, de algumas concessões do outro e você também está fazendo algumas concessões. Isso é fundamental dentro do processo de negociação. E eu quero falar agora, gente, de preço. Temos um tempinho, quero falar de preço. Normalmente, numa negociação, envolve aí a questão do preço. Então, como é que eu devo trabalhar com a questão do preço? O pessoal me pergunta muito sobre isso. Então, nós temos aí três possibilidades numa negociação para lidar com o preço. Primeiro, o preço ótimo. É aquele que você propõe e a outra parte aceita sem questionamento. Maravilha! Isso é um sonho né? maravilhoso. Você propõe um preço e não tem que ficar justificando muito por que, que você cobrou aquele preço. Você, claro, pode falar de benefícios, pode falar de vantagens, pode falar das características do serviço ou do produto que você oferece e a pessoa aceitar o preço, mas a pessoa pode é, negoci tentar negociar um preço menor. Então você tem chamado preço bom, que é aquele preço que não é exatamente o preço maior que você queria vender um produto, que você queria fechar num contrato ou numa situação, seja qual for a negociação, não é o melhor preço. Mas é um preço que atende, é um preço que você abre mão de alguma coisa, de um prazo, abre mão até mesmo de um percentual do preço, mas você fecha um bom negócio ainda. E tem o, o preço mínimo, que mesmo você sabendo que você não vai ter o um ganho bacana, o um ganho total, mas você não perde o cliente e você ainda tem realmente uma cobertura dos seus custos e que justifica... Você, por exemplo, fechar um contrato com o cliente, que não seja um preço adequado, o melhor possível, que não seja o chamado preço bom, mas é o preço mínimo pelo qual você pode abrir mão. Do qual você pode abrir mão. Então a gente tem que trabalhar na cabeça. E muitas empresas de vendas, de equipamentos, de normalmente vendas mas que, que, de, que demandam uma negociação maior, não é igual o McDonald's ter um preço de tabela, essa não tem jeito. Tem, tem também, mas a gente pode falar isso depois Mas principalmente numa venda de, de, de que exige muita negociação Nós temos que ir com três cartas Na manga Melhor preço, olha o nosso preço é X Fechou? Muito obrigado, um abraço Tranquilo olha, O nosso preço é X Ah, você tá achando caro? Eu posso abrir mão de alguma coisa Mas também eu preciso que você me pague à vista E então a gente faz uma negociação Sai bem para você e sai bem para mim Bacana? Bacana o cliente está exigente, tá, o preço para ele está sendo fundamental, ele não abre mão, ele é um cliente é, que, é, que é sensível a preço. E eu tenho também, para não perder um negócio, um bom negócio, para não perder uma venda de uma frota de veículos, para não perder a venda de equipamentos, eu, posso, eu já tenho planejado o preço mínimo que eu posso fazer e que ainda é lucrativo para a empresa. Deu para entender isso? É muito legal. Você já ir com possibilidades de concessão. Primeira coisa, fecha com um, bom, um preço ótimo. Não deu? Fecha com um preço, fecha a venda, fecha a venda com um preço que é muito interessante. E se ainda, mesmo assim, a negociação tiver muito dura, já tenha uma carta é, na, na manga da sua camisa para você falar: Olha, então, é o seguinte, então eu vou te fazer o preço que você está buscando, sabendo que esse preço está dentro das suas características, está dentro do seu cálculo lá, que ainda é um preço positivo. E você acaba, acaba fechando a venda da frota, a venda dos equipamentos, a venda dos, dos, dos, do, das, dos caminhões fechados de pneus, de, de café, qualquer, qualquer coisa. De serviços, de consultoria, de marketing, de consultoria, de advocacia, etc. Bacana? Esse é um ponto. Então nós temos que negociar com pessoas, por exemplo, que são, sempre são duras, são inflexíveis. Então nós temos três possibilidades. Revidar. Ceder ou romper? Revidar a pessoa é grosseira com você você é grosseiro com ela? Não recomendo. Ceder. Você pode ceder um pouco, a pessoa está sendo dura com você, você cede um pouco para que a pessoa possa então ver que você está disposto a negociar. Normalmente você é um tapa de luva. normalmente você é, mostra que apesar dela estar sendo grosseira, dura demais, você está disposto a continuar negociando, uh, abrindo mão de algumas coisas, de alguns benefícios seus, desde que ele... Pelo menos se, se comporte de maneira educada numa negociação. Isso é fundamental. E uma outra coisa que eu também não que eu também não recomendo é você romper, falar, não quero, não quer não, etc. Você está nervoso? Dá licença. E sai de perto da negociação. Essa é triste, né? Essa não tem sentido. <coughs> então, já encerrando aqui o nosso, nosso programa, já estamos aí é quase uma hora, tem momentos que o melhor é subir a galeria, ou seja, ganhar tempo para reflexão, fazer uma pausa na negociação. Chegou um ponto que a negociação ficou muito difícil, gente. faz o seguinte, consiga de alguma forma fazer com que aquela negociação seja adiada um pouquinho para que você possa pensar e voltar, daí a pouco, numa nova negociação. Combinado, pessoal? Muito obrigado pela audiência de hoje, fiquem à vontade para fazerem contatos. Nós falamos hoje aqui de vendas, falamos aqui de negociação em vendas, e falamos de negociação em marketing e também de negociação ah, pessoal. Estaremos de volta na quarta-feira com um novo tema e sempre, sempre, sempre falando de marketing. Ok, pessoal? Hasta lá vista, hasta pronto. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.